Bom, tá gravando de novo, vamos embora, deixa um descansozinho aqui, botando Neutrox, ajusta o botão... Arrega-xê, nega. Escaração. Ah! Olha eu, pai. Mata o motoqueiro, não. dá já dá Daza pra porra. Antes de motoqueiro em cima. Puta que pariu, meu. Opa. E aí, fez Vai abrir o caminho pra gente? Você não abre porra nenhuma? Bom, hoje a gente não vai pro Muay Thai hoje é uma sexta Porra, eu tô fazendo Segunda, quarta e sexta Muay Thai Terça e quinta Pilates Hoje no Muay Thai é só alongamento Meu irmão, o que eu tô me alongando lá naquela Porra daquele Pilates meu. porra, Eu tinha uma visão completamente Distorcida do pilar, do que é na real. Eu também achava que era viadagem. Eu ficava dizendo que era pra malhar glúteos. Glúteos, é um caralho, meu. cara. Eu fui achar de dizer a ela que queria melhorar o chute, postura. Que a tivesse de moto e tudo mais. Brother, a estrutura me tá vindo com uns exercícios escrotos. Aí, segunda análise dela: Atletas têm tratamento diferenciado. Porra! Velho, você não tem noção, velho. Pô, essa fila tá enorme aqui. Deixa eu, Deixa eu cortar aqui. Eu fico ruim, hein? É puxado, é puxado. E assim você não puxa, você não levanta um quilo, quer dizer, um quilo acho que levanta, acho que no máximo cinco. Fala assim de peso, peso você sabendo quanto é. Porque geralmente está puxando mola, é cordão, é elástico. Ou seja, você não sabe quanto é a, a, a força de retorno. Eu não lembro. Como é que a eu faço edição? não lembro, ah, qual é o tipo da força, mas você não sabe quantos quilos são, então tudo se torna muito psicológico, e é o trabalho de enganar o músculo, mas no geral eu não estou gostando, porque tem... Tinha músculo que era meio travado, meu. Não, eu não sentia direito. E agora, nego? Caralho! Olha você tem noção? Eu tô sentindo uma dorzinha em um músculo que ele não é não é o de cima. É, porra, ele, ele fica. É, dá pra sentir que ele tá embaixo de outro músculo. Porque é, uma, é uma dor assim, muito dentro. Dentro da coxa. Não é latejando em cima, é, é o músculo de baixo. Tem a noção do que é trabalhar esse músculo. Eu dei risada, foi. <risos> quando. Ela pediu fazer isso exercício lá com uma bola, né? Uma bola grandona. E aí, tinha que fazer. Eu. eu um exercício lá dobrando a, a, a, a coluna e depois fazia uma, um, um, uma espécie de, de apoio flexões para caso em algum lugar tenha um termo diferente <risos> rapaz eu aí o costume do Muay Thai, né de, de tudo tem que ser correndo tudo tem que ser muito rápido eu aí comecei a largar o, o, o, o apoio no meu ritmo, né? Que é rápido: é um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí levar até 50 nessa pegada: um, dois, três, quatro, cinco. Muito rápido. Ela aí, a instrutora, ela devagar, o oh. oh, tem que ser que ritmo? Olha, olha aí o ritmo aí tem que ser um, dois, três. Porra, me fudeu E nisso tinha uma coroa do lado de, acho que tem uns 92 anos Ela, é meu filho, tem que fazer devagar <risos> A da coroa largou É meu filho, tem que fazer devagar eu não aguentei, velho Eu aí, tô tomando Se não chamaram de exame pra uma, uma senhora Que viagem Mas é, negão, quem quiser fazer Uma atividade Melhor que a academia, recomendo o pilates, porque o trabalho é todo orientado à sua necessidade. Você faz uma avaliação, primeiro, qual foi desse blusura? primeiro ele faz uma avaliação, você diz que é que precisa e é que dói. E aí, ela vai moldar o seu treino de acordo com a sua necessidade. Não vai chegar na academia e começar a puxar peso infinitamente, indeterminadamente e só lendo um papelzinho. Sua série de segunda, sua série de terça, sua série de quarta, sua série de quinta, sua série de sexta. E é uma viagem: você não puxa peso, você não levanta peso, é só elástico mola ou então trabalho do seu próprio corpo. E nego puxa pra caralho, puxa pra caralho, você sai quebrado. E agora eu tô pegando a resistênciazinha. Porra, queridos. E agora que tá melhorzinho pra mim. A vocês que porra você sai igual como tivesse em academia músculo doendo sentindo aquela aquele inchaçozinho um ácido lático trabalhando em cima e cresce viu cresce e define Por dentro, nego. Por dentro, por dentro, por dentro, porra, pai. Por dentro, nego. Sim, nego. Por dentro, por dentro, porra, burro. E aí, os dois caras de bicicleta passando a gente. Viu? Entre em ação. Ah, tá. tá inchado isso aqui mesmo tá aqui hoje, tá, tá inchado. Espero <risos> que eu boto no neutro e nem percebo. E aí, qual foi? Se alerta aí, quebrou ver Você. Vai pegar para dentro que esse cara por fora é vi que ele não vai abrir para mim. Mas pra dentro, não pode ter um carro. XTzinha. Fiz merda, fiz merda. Desfazendo a merda. Porra, você já fechou? Ô, esse cara. Porra, na moral, eu fico puto com isso. A pista já é estreita. E os caras na para.. na para aqui. Fico puto com isso. Esse trânsito de Salvador, vixe, meu Deus, tem muito que melhorar. Caótico. Mal estruturado. Pra assustar o cara da frente ah, tá verde Que bom Oh, delícia Que gata, velho Chu, dentro está livre salão e aí Transalador de novo aqui não uiba <risos> Preserpira você, bo twist Todo mundo Vamos jogando pra cá, qual caso? os Ives. E aí, Buzo? Posso esperar o dia todo, né? Ih, negócio estranho. Eu não digo nem a moto, a, porra, a pilota. A pilota que é estranha. E aí, Mercedes? Você vai, vai ficar em faixa? Escolhe por favor. Ah, meu Deus, as porrinhas. É, Osama, depois do seu comentário eu tô observando bem essa porra de salvador tem picheada véio. muita cinquentinha em salvador velho muita esse áudio velho top meu deus eu passei esse cara Deu um toque na direção ali que me assustou, e você desgrama? Porra velho, na moral eu não entendo algumas coisas, né? Cara, ia pra cá, daqui a pouco voltou, no meio, porra... Galera, eu não sou motorista, piloto exemplar, não, mas. Ao menos eu tento não incomodar os outros. um corredor desse tamanho, andando a 40. Ei! Pô, passa um carro aqui no meio. Nem olha no retrovisor, com certeza. Pô, a gata. Acho que eu vou ficando por aqui, viu? Um abraço pra vocês, uma boa noite. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.